Tá na hora de falar um pouco aqui sobre esse game, olha, ele me surpreendeu bastante, viu? Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre esse novo game, falar o que eu tô achando dele aqui, né? E tentar chegar a uma conclusão se de fato ele vale ou não a pena ser jogado, beleza? Vamos lá. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha também no site da Proplay, que tem energéticos desenvolvidos aqui, especialmente para nós gamers, ok? Tudo isso para poder melhorar o nosso desempenho nas gameplays. Olha aí, produtos de qualidade, preço justo. E com o meu cupom WR20, você ainda ganha um baita de um desconto. Descontaço de 20%, beleza? O link está aqui na descrição. Confere lá porque vale a pena. Então, senhores... Aliens Fighting Elite é um jogo que eu já venho acompanhando aí desde que ele foi anunciado pela Cold Iron Studios em 2018 né até a revelação da primeira gameplay que foi aí no canal da IGN esse ano mais especificamente né aliás o site da IGN aí sempre chegando de primeira aí né para poder postar esses conteúdos tá sendo maneiríssimo eu gosto para caramba e tenho acompanhado bastante essas gameplays em primeira mão que eles trazem show de bola que continuem com esse excelente trabalho eu cheguei a fazer inclusive vídeo sobre esse anúncio exatamente porque eu já vi ali algum potencial nesse game, né? Embora eu achasse que no final das contas ali ele ia ser só mais um genérico do Left 4 Dead. Acho que todo mundo achou isso na verdade, né? Mas eu tenho uma coisa interessante pra falar aqui. Esse game ele é muito, mas é muito mais que isso. E eu vou explicar direitinho tudo isso nesse vídeo aqui, beleza? Aliens Fighting Elite, para quem não sabe aí, ele é um shooter em terceira pessoa com co-op, co-op online, né, bem no estilo de games como Left 4 Dead e World War Z E na minha opinião ele tá bem acima, né, desses games, se a gente for comparar esses outros títulos aí desse nicho, recentemente saiu também o Back for Blood, né para mim ele está bem acima desses títulos e de vários outros que, que fazem parte aí desse nicho, não só em relação a mecânicas de gameplay, mas em história. Enfim, nesse tipo de game, vamos, vamos entender aqui que nesse tipo de game a história não é necessariamente o foco, ok? O foco geralmente é na gameplay mesmo. Mas ele tem uma história, é, nada muito elaborado, tudo bem, mas ele tem uma história que já é bem superior a outras histórias que aparecem nesse tipo de game. A história de World War Z, por exemplo, não existe, né? A do Back 4 Blood eu não sei, eu não vou comentar sem saber, mas eu imagino que também não seja lá, grande coisa. Então a história do Aliens Fighting, ele acaba é, prendendo a gente, né, de certo ponto. Pode ser meio clichê para quem já tá acostumado a ver esse tipo de filme, por exemplo, mas como esse tipo de game, ela funciona, né? Funciona muito bem, tem até algumas reviravoltas ali, a trilha sonora sensacional ajuda a dar o tom, né? Da narrativa toda e realmente fica bem maneiro. É, a história basicamente ela se passa no ano de 2202, o jogo ele se passa 23 anos, após os eventos de Aliens 3, para quem acompanha a franquia aí. A gente está numa aeronave chamada de USS Endeavor, ok? E essa nave ela recebe um pedido de socorro de uma estação que era considerada uma estação destruída, né? uma refinaria chamada de Katanga. Essa refinaria ela orbita o planeta LV-895. E aí, logicamente, nós somos escalados para poder ir até lá, dar uma investigada no que é que está acontecendo e tentar resgatar o único sobrevivente. Eu não vou me alongar muito aqui para falar sobre a história, porque aí eu vou dar spoilers e tudo mais, e como eu disse, a história ela é interessante. Então... Melhor que vocês vão descobrindo aos poucos aí com a gameplay, que é uma gameplay muito boa, muito gostosa, muito desafiante também, né? E viciante inclusive, mas tem também o background, os cenários que são excelentes. Então é muito bom ir descobrindo as coisas aos poucos aí. Eu vi algumas pessoas comentando aqui sobre os gráficos do game e eles realmente não são assim sensacionais. Mas para esse tipo de jogo, que foca mais na gameplay, na diversão, no co-op, eu acho que o foco realmente não era esse, né? E não me incomodou nem um pouco. Agora sim, isso eu tô falando sobre os personagens, porque se a gente for falar dos cenários, esses sim, são sensacionais. Você realmente se sente dentro do universo de Alien, tem inúmeras referências à franquia, quem gosta vai ter assim um deleite, né? Vai, nossa, vai se sentir em casa, é incrível realmente. E aqui a gente chega ao ponto onde, ao menos para mim, é a parte mais alta desse game que é exatamente a gameplay, ok? E aqui eu não tô nem comentando a gameplay em si, né? O básico que não é muito diferente de outros games do estilo, como o próprio World of War Z que eu acabei de comentar aqui. Eu tô falando especificamente sobre vários aspectos, né? Que foram adicionados e que acabam fazendo toda a diferença. Um exemplo disso é quando a gente começa no game e a gente descobre que tem um botão dedicado ao cover, um negócio bem The Division, assim, e que, ao menos no início, não faz sentido nenhum, né? Já que os aliens atacam de perto e tal, eles avançam em nossa direção, então acaba que não faz muito sentido no início. Só que aí, avançando a campanha, a gente acaba descobrindo que essa mecânica, ela é sim bem útil em determinados pontos das missões. Mas a gente realmente só vai descobrindo depois, né? É, é pô, é bem maneiro isso. Bem maneiro. para mim, foi uma surpresa muito maneira, porque isso não foi revelado em nenhum trailer e saíram várias gameplays aí do, do game, né? Ao longo do tempo, para poder ir revelando as coisas e tal, mostrando como era o game e, em momentos nenhum essas mecânicas foram mostradas Para mim foi uma surpresa total assim e uma excelente surpresa diga-se de passagem né aí pode parecer só um detalhe no caso né mas confia em mim faz toda a diferença porque isso diversifica e muito a gameplay né além de ser um novo elemento tático tem isso também se a gente juntar isso aos vários tipos de inimigos cada um com seu tipo de programação para ter que se organizar de forma diferente para poder se defender de cada um deles né a gente tem por exemplo os aliens né tem os sintéticos que usam os fuzis, né? Se organizam de formas diferentes para poder atacar a gente, como se fossem humanos. Tem os infectados, né? Que eles agem como se fossem os próprios zumbis do World War Z, que eu acabei de comentar aqui. Enfim, eles conseguem realmente diversificar bastante as mecânicas e os inimigos, né? Para que as missões elas não se tornem tão repetitivas, que é uma coisa que se reclama muito normalmente nesse tipo de jogo. Um outro ponto bem forte aqui é a progressão, né? É bem satisfatório evoluir os personagens nesse game. Aí você realmente sente o progresso, né? A cada nova habilidade desbloqueada. A gente tem cinco classes no game, cada uma com suas próprias particularidades, né? Cada um tem seu próprio estilo de gameplay, tipo de armas e tal. Ele tem um sistema de RPG que ele é simples, porém ele se encaixa perfeitamente bem sem ser forçado, né? Além de ter um, um sistema de skills ali, de organização de builds, que eu achei super interessante, inclusive eu não tinha visto ainda em outros games, né? nem desse tipo, nem em nenhum outro tipo, e que se mostra bem eficiente na hora de montar builds, né? é até divertido ali a gente ficar montando aqueles quebra-cabeças ali para poder fazer as builds funcionarem, é, é terapêutico inclusive eu diria. Ah, e antes que eu me esqueça, tem um detalhe que faz toda a diferença aqui. Não existe microtransações nesse jogo. Pois é, você ouviu direito. Não existem microtransações nesse jogo. Mas nem tudo são maravilhas, né? O game ele também tem problemas, né? O primeiro deles é em relação aos modos de jogo. Apesar de ser bem divertido, jogar a campanha, o modo ordem e tudo mais, eu particularmente estou viciadaço, já passei das 50 horas aqui fácil nesse jogo. Isso porque ele tem aí, o okay, que, uma semana que foi lançado, sei lá, pouco mais de uma semana, tá certo que eu peguei um pouco antes, mas mesmo assim, esses são os únicos modos até agora, ok? Então você que for comprar, esteja ciente disso. Claro que outros modos vão ser adicionados logo logo, até porque já foram confirmados pelo menos quatro grandes updates com quatro novas temporadas. Mas aqui eu tô falando sobre o jogo como ele é hoje, né? E hoje ele só tem esses dois modos, ok? Um outro ponto, bem, mas bem negativo nesse game, é o sistema de matchmaking esse é um dos piores que eu já vi na vida. É muito irritante procurar gente para poder jogar nesse game através do matchmaking, né? Porque ele só encontra pessoas que estiverem jogando no mesmo mapa e na mesma dificuldade que, que você está procurando ali. Ou seja, o game ele tem 5 dificuldades, ok? E tem 12 mapas, além do modo horda, que seria no caso 13 mapas, né? Se tiver alguém aí que manja de probabilidade dessas contas loucas aí, faz as contas e posta aqui nos comentários a probabilidade de você encontrar alguém jogando, porque o que eu posso dizer a vocês é que as chances não são muito boas, ok? Isso eu posso garantir. A Cold Iron ela precisa corrigir isso imediatamente para ontem e eu imagino que vão resolver isso logo logo para você ter uma ideia ontem eu tava jogando aqui tinha cerca de 13 mil pessoas jogando e eu não encontrava ninguém para fechar um squad ninguém certo 13 mil pessoas jogando exatamente naquele momento e a gente não encontra ninguém para jogar a solução é a gente entrar em comunidades do game e organizar jogatinas por lá né e aí todo mundo se encontra e joga, beleza, diversão garantida. Mas se você depender única e exclusivamente do matchmaking, você vai passar raiva, pode ter certeza. Para finalizar aqui, né, para concluir, eu digo que sim, vale muito a pena comprar esse game aí. Ele não tá num valor tão acessível assim, eu acho que ele poderia estar tá num valor menor. Mas logo logo ele já deve estar tá aparecendo aí em promoções. No PC, por exemplo, se eu não me engano, ele está 150 reais, alguma coisa assim. Então já é um valor bem mais acessível. Nos consoles ele está custando 200, que já é um pouco mais salgado. Então, assim, eu recomendo bastante, principalmente se você for jogar em coop, se você já tiver em uma dessas comunidades aí. Ou se você tiver amigos que já tenham o game Vale muito a pena Se você quiser aguardar uma promoção Para várias pessoas pegarem E para Cold Iron resolver esse problema do matchmaking Também pode ser uma alternativa Beleza? Mas fica aqui a minha recomendação Para Aliens Fighting Elite Porque é um jogaço Eu gostei bastante Ainda estou gostando na verdade Continuo jogando bastante ele diariamente Diga-se de passagem Que satisfação Aspera eu quero saber a opinião de vocês aqui, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse game. né? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui, inclusive sobre o próprio Aliens Fighting Elite. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, torne-se membros, que aí vocês vão estar ajudando bastante com o trabalho que é feito por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.